Essa é a Luli, a mais nova aluna do colégio. Vem aqui na frente se apresentar a classe, Luli. Sabe aquele gelo no estômago que dá toda vez quando você tá lá no alto da montanha russa, prestes a descer? A ah, escola nova também me dá isso. Nossa, como você é metida, garota. Deu logo, filho, foi que ele chegue, hein? Se você quer algo bem feito, faça você mesma.